Se liga que nesse vídeo eu quero te dar uma opinião sincera sobre a questão de grupo de sinais de trader esportivo, né, de apostas esportivas. Vale a pena fazer parte de um grupo de sinal ou não vale a pena? Se liga que eu quero te mostrar a verdade aqui agora e três pontos que vai te mostrar se você deve participar de um grupo de sinal ou não. Então se liga nesse vídeo e já deixa o seu like. Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, me chamo Júnior Moreira E o assunto do vídeo de hoje é vale a pena fazer parte desses grupos de sinais Que a gente vê por aí, que a galera é, tanto comenta por aí Bom, quero te explicar aqui seis pilares Três vai ser para te fazer refletir se vale a pena ou não E outros três vai ser para te mostrar como que você pode ou não ganhar dinheiro Fazendo parte de grupos de sinais Então se já gostou do assunto, mano, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal Tá? Pra gente mandar esse vídeo para mais pessoas e para você receber os próximos vídeos também e é isso daí, tá? É, e já me segue lá no Instagram, se você ainda não segue também, vou deixar o link do meu Instagram aqui na, abaixo do vídeo para você me seguir lá. Bom, vamos lá, eu vou compartilhar a tela do meu computador para você aqui agora. E você vai ver que está aqui com seis pontos, aqui, seis pilares, tá? É, primeiramente, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários para mim: coloquem aqui nos comentários se você já faz parte de algum grupo, se você já pratica, né? Trader esportiva, apostas esportivas lá na BET 365 ou outra plataforma. Coloca aqui nos comentários há quanto tempo que você está nesse mercado para a gente interagir um pouquinho aqui nos comentários também Bom, vamos lá o primeiro ponto que eu separei aqui para você você sabe fazer análise sozinho você sabe é, analisar os jogos sabe seguir ali as suas análises analisar e seguir e conseguir ter resultados com isso se você consegue fazer isso sozinho talvez você não precise de grupos de sinais eu poderia estar aqui falando bonitinho para você que sim você precisa e para você participar e tudo mais mas se você já sabe fazer análise sozinho talvez você não precise, ok o grande problema é que quando você tenta fazer as análises sozinho, né? na verdade nem fazer análise, você simplesmente aposta lá, aleatoriamente, seguindo a sua intuição, você tem um grande risco de perder dinheiro, ok? O segundo ponto aqui, mano, que eu quero ser bem sincero, é o, é o seguinte, você tem tempo para ficar analisando os jogos? Se você tem tempo para ficar fazendo toda uma análise, todos os estudos sobre os jogos, Talvez você não precise também fazer parte de um grupo de sinais. Bom, para quem já sabe, eu faço, né? Eu faço parte de um grupo de sinais, inclusive eu vou mostrar para você aqui esse grupo por dentro, aqui na tela do meu computador, para você entender um pouco melhor. E eu faço parte de um grupo de sinais. Eu quero explicar rapidamente por que, que eu faço parte, tá? É, eu faço parte porque, primeiro, eu não tenho tempo de ficar fazendo análise. Primeiro, porque eu não sei fazer análise. Eu não sei fazer as análises que esses caras, né, que esses especialistas aí fazem, ok? Ok. E segundo que eu não tenho tempo para isso. Quem me conhece, quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu tenho projetos de marketing digital, então não tenho tempo de ficar fazendo análise. Mas sim, eu participo deste mercado como fazendo parte de um grupo de sinais e seguindo os sinais daquele grupo. É, tem um outro vídeo aqui no canal que eu mostro alguns resultados da, que eu tenho dentro deste mercado. Vou deixar esse link aqui abaixo do vídeo, que se você quiser assistir esse outro vídeo, vai ficar aqui abaixo do vídeo, beleza? Aqui na descrição. Bom, então eu faço porque exatamente porque eu não tenho tempo de ficar é, fazendo análise. Eu não tenho tempo de ficar fazendo análise, de ficar ali estudando jogos e tal. Então, por isso que eu participo de um grupo e sigo apenas os sinais. O cara manda o sinal lá dentro do grupo, você copia o sinal. Pega, bota na prática e pronto, eu espero o resultado acontecer. Tá? Outro terceiro ponto aqui, no caso, que é interessante, coloquei aqui para você, é o seguinte, opa, colocar coloquei a aqui, aqui. Você busca praticidade? Se sim, então talvez valha a pena você participar de um grupo de sinais. Que é o meu caso, ok? Eu queria algo prático. Eu não quero estudar, eu não quero ter que aprender a fazer análise. Eu quero algo prático. Eu quero alguém que é bom naquele assunto, que joga o sinal lá dentro do grupo e que eu vou seguir aqueles sinais. Só isso eu não quero ser o cara que vai estudar, que vai entender o que, que vai acontecer no jogo e tudo mais. Não, eu quero praticidade, eu não quero ganhar dinheiro para ser mais sincero, para ser bem direto ao ponto com você. Só que, baseado nesses três pontos, você consegue entender se é bom ou não você participar de um grupo de sinais, ok? agora os outros três pontos que é importante você seguir na risca se você quiser de fato ganhar dinheiro é, com isso participando de grupo de sinais o primeiro ponto é Analisar se aquele grupo que você está sondando ali entrar é realmente um grupo muito bom. Como que você faz isso? Analise o perfil do cara, do produtor daquele produto, analise os resultados, né? Geralmente quem tem um grande resultado sempre está mostrando o resultado dos alunos, principalmente também. Então analise se a galera está tendo resultado resultado daquele, daquele grupo. Eu quero mostrar para vocês por dentro aqui o, o grupo que eu faço parte hoje, tá? Eu faço parte desse grupo aqui, ó, que chama Lions... Uh, Lions aqui ó uns VIP tá vendo olha, hoje tem 1.300 membros aqui dentro deste grupo ó eu vou mostrar para vocês aqui abertamente tá vou voltar aqui a conversa lá embaixo esse aqui é o produtor o Mikes, Ok é o produtor do treinamento ele é o dono ele interage aqui o tempo inteiro juntamente dentro do grupo eu quero mostrar isso para vocês olha os resultados desse grupo olha isso aqui é de hoje olha vamos contar aqui ó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sinais no totais hoje 15 no total. Olha quantos Red teve, apenas um, apenas um sinal deu ruim, vamos dizer assim, né? Não vingou, os outros 14 sinais deram certo Olha quanto de lucro em um dia, quase 10% de lucro em um dia, tá? Então, baseado aqui, vou te dar um exemplo, tá? É, eu quero tentar achar aqui uma outra, um outro detalhe, Aqui que tá dentro do grupo Vocês vão, ver, vocês vão vendo aqui, ó, que a todo momento tem os caras comemorando aqui, olha, o tempo todo, olha é, green, ó. Green, outro green. Tá vendo? Então o tempo todo os caras mandam o resultado aqui. Aqui é a hora que eles mandam os sinais, ok? Então o tempo todo você vê a galera mandando green aqui dentro, mano. O tempo todo, não para, ó. E. Então, assim, o grupo é muito bom. Aqui o WeCAS mandando vídeo pra galera e tudo mais. Então é um grupo que a galera tá ativaça. O que eu queria achar aqui, deixa eu ver se é isso daqui, ó. Isso. Olha isso daqui, galera. Em 28 dias do mês, desse mês de abril, olha só pra você ver. Em 28 dias do mês de abril. Somente um dia, que foi o dia 25 no caso, terminou negativo. O que que quer dizer? Né? Que teve mais Reds, ou seja, mais apostas terminaram negativas do que positivas. Porém, olha só, de 28 dias, 27 dias terminou positivo. E olha a, a margem de lucro diária, tipo 9% aqui, 7% aqui, quase 8% nesse dia, tudo mais. E aqui tem tá uma somatória, olha só. No total, no mês, teve 100% e 36% por cento de lucro 136 por cento de lucro mano Tu tem noção Eu vou te dar um exemplo aqui se você tinha ok você tinha uma banca se você tem né vou dar um exemplo ok? uma banca de 10 mil reais 136 por cento de lucro ou seja 100% seria 20 mil né mais 36 cento ali ou seja você teria olha só para você mano você teria 20 mil opa você teria 20.360 reais em um mês. Se você tiver uma banca de 10 mil reais, essa banca cresceu 136%, ok? Se você tinha, se você tem uma banca de mil reais, essa banca virou 2.360 reais em um mês. Então olha só para você ver. Então estou mostrando isso para você entender que grupo de sinal, se você pegar um grupo de sinal bom e seguir os sinais, é claro, obviamente, você consegue ter um puta de um resultado. Eu vou deixar o link desse grupo de sinais aqui, do, do, do, desse produto do Micaz aqui abaixo, desse vídeo, se você quiser conhecer mais, vai ficar aqui abaixo desse vídeo aqui. Se você quiser saber como é que funciona, quiser testar, quiser entrar, o link tá aqui abaixo para você entrar lá, beleza? Bom, mas aqui é pra você alguns resultados do grupo. Olha aqui, pessoal, olha a quantidade de red, mano, de, desculpa, de green. Aqui, ó, aqui o Micaz manda conteúdo lá dentro, tá vendo? Manda algumas informações importantes. Então, assim, é muito louco a interação dentro do grupo. Os caras realmente são comprometidos com a parada eu curto muito. Tá? Então, o primeiro ponto é isso: analisar se o grupo é bom. Analise isso, vê se o grupo daquela pessoa que você está seguindo ali, que você está analisando, é um bom grupo. O segundo detalhe importantíssimo que você precisa seguir se você quiser ganhar dinheiro com essa parada também é o seguinte, tá? Você precisa seguir todos os sinais ou a maioria dos sinais no dia. Não adianta você entrar e seguir um ou dois sinais apenas, porque é o seguinte. O grande problema das vezes que entra em grupo de sinal e às vezes não ganha dinheiro é porque o cara não segue os sinais. O cara segue apenas um ou dois sinais no dia e às vezes ele corre o risco de pegar exatamente aquele sinal que deu negativo. Viu que hoje, por exemplo, teve 15 sinais, um deu negativo, os outros 14 deu positivo. Só que acontece às vezes a pessoa pegar exatamente aquele negativo porque ela não seguiu os outros. Então, ponto importante, siga todos os sinais. Ah, Júnior, mas eu trabalho fora, eu não tenho tempo. Então... Siga o máximo de sinais que der no seu tempo. Por exemplo, no meu caso também, eu não sigo todos os sinais do dia. Eu sigo de manhã para você tomar uma base, tá? Durante, depois do almoço, meu dia é muito corrido. Não dá tempo de eu ficar seguindo todos os sinais porém a parte da manhã basicamente todos os dias eu sigo todos os sinais e, geralmente na parte da manhã eu sempre faço o que eu quero de lucro eu não eu não não é o meu não é minha fonte de renda principal isso aqui é mais é mais tipo, um, quase que um hobby para mim eu tento fazer uma média de 200 a 300 reais de lucro por dia tá e geralmente eu faço isso na parte da manhã seguindo os sinais a parte da manhã mas o intuito é seguir todos os sinais do dia porque se você seguir ó vou até escrever aqui se você seguir opa se você seguir mano não tem erro se você seguir todos os sinais do dia você tem resultado se você seguir todos você vai lucrar não tem como não tem como você não se você viu ali né, em 28 dias apenas um dia terminou negativo deu mais de 180% de lucro então se você seguir todos os sinais você vai ter resultado o grande erro é que a maioria não segue todos os sinais e o terceiro ponto aqui para a gente finalizar que eu também acho de extrema importância é o seguinte é você seguir uma gestão de banca tem gente que coloca 200 reais lá e na primeira aposta já torra aqueles duzentos reais você precisa ter uma gestão de banca. O legal é que no, nesse produto do Mikeias aqui, quando você adquire, você é, recebe um treinamento ensinando como fazer toda essa gestão de banca também, tá? Então, você precisa ter uma gestão. Não é pegar o dinheiro que você investiu e tacou tudo numa aposta só, num, num sinal só. Tem toda uma gestão que você precisa estar tá fazendo ali para você conseguir multiplicando aquele dinheiro e não ter risco de perder aquele dinheiro em uma aposta, por exemplo, tá? Em um sinal. É, então, acho que se você analisar esses seis pilares aqui, você vai conseguir entender se vale a pena ou não Fazer parte de um grupo de sinais. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu mostro alguns dos meus resultados. Vai estar aqui na descrição desse vídeo aqui. Eu vou deixar também um link aqui diretamente do produto do Mikes, aí caso você achar interessante quiser saber mais também. Tá aí. Mas analise isso. Eu acho que você vai conseguir tirar uma base legal de ideias aqui. Beleza? Então até o próximo vídeo. Se você gostou deixa o seu like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo então. E valeu. Até mais.